Saudação internauta, seja bem vindo, eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos, hoje vamos conferir uma luta entre Kefra e os Androids 17 e 18. E sem enrolar, vamos para a luta! Então é isso, espero que tenha gostado, conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima!